Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui com você. Para você que não me conhece, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e ajudo as pessoas a conquistar aí o financiamento e a comprar um imóvel. o imóvel. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito dessa demora é, no financiamento de contratar e o financiamento, assinar o contrato, conseguir uma avaliação do seu imóvel, o que está acontecendo com os bancos, por que que, que isso está acontecendo aí justamente no momento onde os juros estão baixos e as pessoas estão procurando e precisam realmente comprar imóvel? Várias pessoas estão tendo dificuldades, têm reclamado lá no canal é, para falar que vão pagar é, juros para o proprietário, o contrato está vencendo e está tendo realmente um, tá tendo uma, um, um pouco de confusão, na é verdade. Está acontecendo com você? Se isso estiver acontecendo com você, escreve aqui para mim para eu saber realmente se é grande esta, esta reclamação a respeito da demora na assinatura de contrato e qual é o banco que você está contratando o seu financiamento várias pessoas entram aqui no canal reclamando que eu não entro no assunto direto que que na verdade eu demoro muito para falar é porque na verdade você não tá nos, nos stories né? Você não tá no Instagram você tá no YouTube e você deve estar tá acostumado a entrar lá no Instagram e olhar lá 30 15 segundos já consumir o conteúdo e meter o pé aqui no YouTube o conteúdo realmente vai um pouco de 5 10 15 tem tem conteúdos aí que eu consumo de uma hora mas eu crio vídeos na verdade para muitas pessoas que têm um interesse em comprar o imóvel e são pacientes e querem consumir o conteúdo que na verdade eu e outras pessoas também colocam aqui aqui no canal e aqui para a gente passar um conteúdo para que a gente possa nos motivarmos e criar e parar às vezes 10 15 uma hora para fazer 10 minutos para você a gente precisa sim que você se gostar do vídeo clique no like você já viu várias pessoas pedindo isso e pedindo para que as pessoas cliquem também em se inscrever porque assim ajuda o canal a crescer e o conteúdo chegar no maior número de pessoas possível. O, os bancos estão realmente demorando porque, na verdade, apesar de todos os problemas que, está, que passamos no ano de 2020... Como eu fiz um vídeo lá no início, falando sobre o crescimento e as perspectivas para o ano de 2020, e muitas pessoas reclamaram e debocharam, falando que não, que o estoque está tá grande, que ninguém está comprando, está aí. Foi ou não foi verdade? Dá um Google aí, procura como foi o mercado imobiliário de, em 2020 por causa da queda da taxa de juros cresceu foi maior do que o ano de 2019 que não teve nenhum tipo de pandemia né e foi maior muitas vezes por causa da queda de juros do que o ano de 2014 que nós tivemos uma crise federal e você que acompanha o mercado imobiliário sabe que eu estou falando a verdade o ano de 2020 ele era para dar errado por causa da pandemia mas deu para o mercado imobiliário certo não foi o que nós esperávamos mas tivemos sim crescimento foi um ano que eu vou dizer para vocês que eu mais ganhei dinheiro é. com venda de imóveis. Eu vendi bastante imóveis, imóveis de alto padrão. E o que isso e por que que isso aconteceu? No ano onde muitas pessoas perderam os seus empregos, infelizmente, e não puderam comprar, não tiveram renda para poder comprar o, o, o imóvel. A taxa de juros, como eu falei, caiu, né? A, a, a Selic baixou demais. Isso trouxe os investidores e muitas pessoas também que tinham bons empregos e se mantiveram conseguiram é, comprar os seus imóveis porque antigamente você precisava ter uma renda muito grande para financiar o imóvel porque a taxa de juros estava em 11 em 12% em 14% a taxa selic né e os juros do, da compra é, compra do mercado Juros para financiamento imobiliário estava alto, estava 11%. Então, acontecia das pessoas terem que ter um salário muito alto para financiar praticamente 200, 250, 300 mil. E hoje, praticamente essa renda diminuiu para que você comprasse o mesmo imóvel. E muitas pessoas entraram no jogo. Fora o que eu já havia falado, que foi os investidores, por causa da queda de juros, tiraram o dinheiro dos investimentos e entraram no mercado imobiliário comprando um produto é, é, muito é muito mais produtos, muito mais estoque consumindo os nossos estoques e isso fez com que as vendas aumentassem. Mas aí por que então que os bancos estão atrasando no financiamento? Bom, além é, de, da queda da taxa de juros Onde muitas pessoas vão financiar Os imóveis, existe também A tal da portabilidade Muitas pessoas que financiaram Os imóveis Há 2, 3, 4, 5 Por exemplo, anos atrás, onde a taxa de juros Estava a 11,9 Quase 12% Ao ano, com a taxa de juros Por exemplo, chegando aí A 6,9, 7% É muito Eles tiraram os seus o financiamento daqueles bancos e trouxeram para os bancos privados. Fora isso, para fomentar ainda mais, além da queda, existiu a gre o grande aumento de modalidade de crédito, que também trouxe bastante gente, é, o foco das pessoas dos bancos é, públicos, como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, né, trouxe ela para Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander. O Itaú e o Bradesco estão realmente demorando mais de 40 dias, 45 dias, para entregar o contrato para você realmente financiar. Tá demorando demais. Taxa de juros caindo. Portabilidade aumentou muito. Também aí, claro que existiu a questão do final do ano, né? O recesso. Isso está demorando. Se está demorando, sim, está demorando. Mas é preciso realmente ter muita paciência, muita paciência e jogo de cintura para para poder saber negociar com as pessoas envolvidas na sua contratação. Último vídeo aqui no canal, pessoal, eu falei muito a respeito de renda, eu fiz um vídeo, se você não assistiu, vou deixar ele passando, acho que aqui em cima, né, na esquerda, acho que aqui em cima vai estar mostrando para você, é, mostrei para vocês que eu comecei a criar uma renda é, para aprender e mostrar para vocês como funciona isso e eu deixei um link lá naquele vídeo na descrição para as pessoas apenas para algumas pessoas que precisam aumentar a sua renda e querem no início desse ano de 2021 saber como melhorar de vida comprar e o, o seu imóvel dar uma entrada maior porque a maioria das pessoas que não conseguem financiamento 70% praticamente é por causa da renda. Ou o financiamento vem é, é pela metade, vem faltando aí uma parte, não consegue toda, todo o financiamento, ou realmente vem negado porque a renda é inferior, não tem dinheiro de entrada e etc e tal. Então se você quer saber como melhorar a sua renda, entra no vídeo lá da semana passada que eu deixei e vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, porque ainda existe algumas vagas do curso gratuito que foi criado lá que eu que eu expliquei no vídeo é, para ajudar você a melhorar a sua renda e a realizar o seu sonho. estamos chegando aí a 25 mil inscritos. muito obrigado pela sua inscrição se você gosta do meu conteúdo tenho certeza que você tá até aqui e você vai escrever aqui para mim estou até aqui várias pessoas escrevem eu deixo lá o coraçãozinho muito obrigado por você escrever para mim então se inscreve no canal se você não é inscrito e deixe lá clica no Sininho para receber os conteúdos que eu vou estar postando nas próximas semanas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Um beijo do gordinho para você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.